Em uma votação surpresa, com o um projeto sendo colocado em pauta na última hora, a Câmara de Vereadores de São José aprovou ontem, em primeira votação, um projeto de lei polêmico. Ele libera a instalação de usinas termoelétricas a gás natural na cidade. Hoje teve protesto na frente da Prefeitura. Com faixas e cartazes contra a instalação de termoelétricas, políticos de oposição, sindicalistas e outros ativistas fizeram uma manifestação em frente à Prefeitura de São José. Afinal, foi a administração municipal que mandou o projeto para ser votado na Câmara Municipal. Ontem, os vereadores aprovaram o projeto em poucos minutos. Foram 17 votos a favor e só dois contra, de vereadoras da oposição. A nossa posição é contrária a esse projeto, porque é um retrocesso para a cidade, piora a qualidade de vida, aumenta o efeito estufa e estamos na contramão da política internacional. Além das parlamentares, a Defensoria Pública de São José também é contra o projeto. Nós entendemos também que a lei é ilegal e inconstitucional. Não houve um, um, uma preocupação, né, tanto com quem vai investir nessa área, quanto com a própria população em trazer esses estudos essas informações né, de forma transparente para a população poder decidir. A lei orgânica de São José proíbe a instalação de usina termoelétrica no município por fontes não renováveis ou fósseis, que é o caso do gás natural. A Prefeitura quer abrir exceção para usinas movidas a gás, alegando que se trata de um combustível de transição energética para uma economia de baixo carbono e de baixo impacto local. Em entrevista ao Link Vanguarda de hoje, o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade defendeu que o projeto foi feito para garantir segurança energética na cidade. É a sociedade como um todo, para além da mobilidade elétrica, é uma sociedade moderna que é altamente demandante de energia. E segundo, inclusive, a ODS 7, né, que fala da, da, do desenvolvimento da sociedade moderna planetária, ela fala que o compromisso do gestor público é para oferecer essa segurança energética. Nós entendemos que com dois níveis de licenciamento, qualquer projeto que se apresente em São José vai ter que oferecer para a sociedade joseense a melhor tecnologia de menor impacto. Segundo esse professor do ITA, o projeto da prefeitura até faria sentido se São José tivesse usinas a carvão na cidade e estivesse substituindo por usinas a gás, o que não é o caso. É o que está prevendo para cá, o que está prevendo para cá é a inserção de novas termoelétricas aqui na região que vão concorrer com, com as emissões da, da Revap, vão concorrer com as emissões industriais, da rodovia Presidente Luta, veicular, e, e vão afetar com certeza a saúde do do cidadão da região, não é só São José, a região como um todo. Uma segunda votação desse projeto ainda precisa ser feita na Câmara, no prazo de até 10 dias, mas ainda não tem data marcada.